Hoje temos serviço de espetinho na adega Imperador. Temos espeto de carne bovina, frango, cafta com queijo, passeta, medalhão, queijo com alho, sacolão, pão de alho e outros. Temos ainda aquela cerveja gelada para acompanhar. Sempre temos promoção no final de semana na Adega Imperador.